E aí gente, eu estou de volta aqui depois de ter morrido. Picado até a morte por um abuso de barga doce. Sabia que eu morri pelos barga? <risos> então eu vim te ensinar aqui uma coisa. É o, é o barra voltar. Você se se digita a barra voltar, vai aparecer os links. Ué? Aí apareceu. Eu vou entrar em todos e vou voltar no servidor. Aí você ganha tipo umas coisas. Nossa, assim, uma recompensa, que legal. Então eu vou mostrar aqui, é só você clicando. É, clica aqui pra abrir e clica em sim. O meu travou. Ah, deve ser porque tá abrindo o grog. Aí é o meu travou. O cara me deu uma armadura de diamante quase completa. Tô me vendo a base do. Muito bom, e Esse... sem nada. <risos> Mas foi um moleque que deu, eu tô aqui. Assim, tipo, é, eu não tô vendo, não vale nem a pena. Eu morro. Ah, os caras não protegeu nada daqui, velho. PVP Ah eu tinha que gravar a tela para poder mostrar o que é que você tá porque eu tava gravando a tela do bagulho Ah tem essa palavra aqui ó desembaiará passa mais para descobrir Vai aparecer os links Aí você clica Aí você volta Aí você pode voltar e ajudar Clica em cima, aí você vai abrir o Globo meu tá travando porque eu tô abrindo aqui abrindo aqui também abrindo tá vindo deixa eu mostrar já como é que se, como é que se faz já aí vai ter aqui ó vote por, pela rede é, Lostcraft agora que foi entrei no Google entrei no papel aí você vai colocar seu nome lá vai aparecer lá eu vou colocar o meu juninho foi para aí deixa eu ver se de... tem recapitão não tem isso daqui acho que ah tem eu acho que tem tem um verification aqui Bugadão. Aí, só colocar o nome e verificar o Recapture Verificar o recapte... O meu ali tá até agora, até lá... Ué? Criei em caminhão. O que é que é caminhão, gente? Meu Deus, tá aparecendo ali um exemplo. Ah, eu não sei se esse recapte é todo doido. Ah, consegui, consegui. Vou voltar. Aí vai aparecer lá, Juninho voltou. Deixa eu ver se apareceu Poxa, entrou, foi logo nas minhas pastas Sei lá, que é isso Voltei, ó lá, deve ter aparecido Ó lá, Juninho voltando no servidor Eu ganhei uma chave de volta Ó lá, apareceu Daí você vai ali naquele village com, a, com essa chave Deixa eu ver aqui, ó Tem mais, são cinco São cinco ou seis Aqui de novo, vou colocar o nome o meu só, fica naquela tela branca Ah, eu não escrevo meu nome errado eu pronto. Aí vai fazendo isso por todo. Vai, aí tem que verificar o recapture. O meu não sai da tela branca, só fica carregando. E depois a gente resolve isso então. Olha lá, eu voltei de novo. Eu voltei. Deixa eu ver se tá aparecendo ali, agora foi. Voltei. Mas eu tenho um montão desses trecos aí, velho. Ué, você pode voltar todos os dias. Você ganha alguma coisa, uma recompensa, entendeu? Vem cá, escreve aí. Ué, isso aí. Escreve seu nome só. E confirma o um captcha Você quer saber como se escreve gameplay? Calma, calma. Estou calmo, estou calmo. Não, amor. Tá ah! <risos> Oxi, que foi? tá ficando essa Samuel, é? Que é isso? Não tem nem chamar de amor. Já. Ah, esse daqui tem que avaliar o servidor. Eu vou colocar 5 estrelas e confirmar. Olha lá, eu tô voltando. Tá bom, Se... coloca aqui o Melk por favor. Aqui. Falta esse. E depois vai lá no Village pra ver o que acontece. Que eu me lembro que tinha um treco ali pra ir no Village. Fui, foi. foi. Aqui, aqui vai aparecendo. Olha lá. Tanto juninho voltou. Juninho voltou. Juninho voltou. Só que já é Esse aqui tá demorando. Porque eu não gostei. Esse aqui foi. Voltou. Lá, agora vai lá. Vai lá onde você tava lá. No Mine. A bosta não vai. A bosta não vai. Hein? Olha lá. Que demora. vai lá no Mine. Vai lá naquele village que tá ali na frente. village o village. GADÃO! Vai no village Ali o village ah, ali atrás o dele O <risos> Vai lá fazer o meu então? Ué, cadê? Aí o village aí mano Olha aqui o village Vai resgatar aqui sua chave Cadê? Clica aí nele Hummm Vai ter evento! Epa! Vai o evento, ó Ué? Vai, aceitar, vai, barra aceitar Bora aí, ó o Jota tá me pedindo Opa, então, gente, esse aqui, ó Bora ver o evento, espero que seja da folha Eu gravei o um evento da bigorna Tem da bigorna, sabia? Não Aí você dá barra TPA pra aceitar o evento do Eu vou mudar aqui Eu tô bugadão Bugadão Então de é pra... assim, gente, que volta no ah, servidor Ah, da grama, aquilo lá da grama Da grama? É da graminha. Oxe meu Marny. meu Mine. Cadê meu Mine? Saiu do mar ô louco! Saiu? Saiu! Entra, dá tempo, eles demora. Porque deixou aquela. Eu deixei aquela pasta lá aberta. Ué, esse daqui não quer voltar, então não volta. Desgraça.